Um torresmo mutante contra o desabafo, recortado à folha de Babel carmim. a lição física, um tanto a quântica da torre de Marfim, notado que do alto da cidade. Os telhados estão deitados, acocorados, imóveis, num tocante cortejo de descoroados, apreciado desde a torre do formigueiro. Primeia-se é hospedeiro e mendigo que estenda diadema às molas sem fundo. Sem cocuruto ou honra de rei, lema. Súbito apelo à fé adobada pelo iluminismo esboroado. Acordo, melhor é mesmo empregar o céu com assistência de bordo, enterrando-lhe entre os suores do dinheiro. Ganham o genérico ao cinema. Ensopam-se pontas com venenos, mas pudessem ser grandes e belos os planos. Ai, os romenos, ai, os ciganos, os pobres que aí reluzem nas praças e tabernas. Esses, resolvidos, cortando umas fitas, escancarando umas pernas. Iluda, mira, alvo, seta, arco e arqueiro. Borrifa-se uma cúpula para o desejo tirado ao tempo ofegante. Dobra-se a esquina e o estrangeiro do barro é meu cartomante, que do seu avesso me revela um destino sujeito à estrela. Enquanto aguardo pelo adivinho que saibam de matelas num buraco a ganir pelo sol em cativeiro. Ensaboem os calos com rendas, diárias, prémios e descontos curvados à condição de passar. Para debater punho e pontos... Dar copos à sede de milênio, Ir limpar com cotonete o oxigênio, Datar, consumir, fugir, Esfrangalhar a calçada até sair gênio, Bradejar por um pouco do pedido inteiro. a carta ou saia curta? Cidade é riso nervoso de maioria. Dos que pastam granito e alcatrão vibrantes ao meio-dia, tomando o aeroporto pela porta basculante de um salão escancarado ao rebanho, que desagua em pele de patrão. Depois do escuro até lobos fazem braseiro. A quem tomamos outra hora à vida, mercearia o café, os terrenos e as casas, as alegrias... Católicos dos asas, caídos no espaço a tempo de entrelaçar raízes sem nós, arados de arrasto, no terreno de que nascemos a voz, por todo o sangue que corre, filho, primeiro. Uma vez no ombro do gigante, sussurro te se lhe ao ouvido que vai tornar uma banheira de lava no sintético tecido, que os leis de vazio, com a exatidão de um acidente, que deixe fios por um fio, que troque marionetas por gente, que ergue enfim, o monumento ao Rafael. Um buraco. Corre, Ergue, enfim, o monumento ao rafeiro.